Antes de eu mostrar para vocês o momento mais bizarro na história do jornalismo, a gente precisa entender uma coisa. Existe uma grande diferença entre a esquerda e a direita. A direita é composta por indivíduos. Indivíduos são seres humanos, tem coração, tem alma, tem uma base moral que muitas vezes pode ser burra, mas é uma base moral. Então, durante o governo do Bolsonaro, quem mais criticou o próprio? Não foi a esquerda, foi a própria direita, E a cada tropeço do Bolsonaro na interpretação desses indivíduos, ele merecia ser destruído e continua atacando até agora. Já a esquerda, ela é coletivista. É um coletivo. E o coletivo defende a si mesmo. Não tem base moral, não tem coração nem alma. É o coletivo. E todos da esquerda vão defender, todos da esquerda, não importa como. Imagina o seguinte, que Lula disse que ia se vingar de Sérgio Moro. Usou um palavrão para isso. E no dia seguinte, é descoberto um plano para tentar sequestrar, torturar a família do Sérgio Moro e por fim matá-los. Como que isso pode ser justificável? Se não, quando a gente compreende que a esquerda faz exatamente isso. A verdade para eles nunca foi importante. O poder pelo poder é a única coisa que importa. Aqueles que fazem parte do coletivo vão estar sempre acima dos indivíduos. Vão estar sempre destruindo os indivíduos. Então a gente precisa recapitular algumas coisas aqui antes de falar aqui sobre o impeachment de Dilma. Parlamentares vão apresentar novo pedido de impeachment de Dilma após falas contra Moro É, bom, se o Centrão quiser, se aparecer o Chuchu aí, nada vai mudar pra mim Mas é isso, será que vai rolar o um impeachment? Outra coisa que a gente tem que recapitular aqui É o Dino transferindo Marcola para presídio de Bar Brasília após suposto plano de fuga Curioso, não. Quem que é o Marcola? O chefe desse, desses criminosos que queriam tirar a vida do Moro. Governo Lula transfere Marcola do PCC para Brasília. Antes, ele estava lá, numa segurança máxima, onde ele não conseguia se comunicar com o PCC. A própria Rede Goebbels certo? tentou dizer que essa tentativa de assassinato foi justamente por causa da transferência do Moro ele fez pro Marcola. E aí, vamos recapitular uma outra notícia antiga aqui. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, desprezo do PCC grampeado. Hum. Que diálogo cabuloso seria esse, não é mesmo? Quantos já não foram assassinados, nós temos um presidente assassino, um coletivismo assassino, e para eles não importa, porque eles não têm base moral, não têm alma simplesmente isso e aí vamos à questão do que ele falou ontem caso alguém não tenha visto esteja vivendo debaixo de uma pedra tudo bem falava não está tudo bem só vai também quando eu fuder esse muro sabe? Uh... fuder para ele é torturar matar não vocês cortam a palavra fuder é quando eu falava assim quando eu tô aqui para eu estou aqui para me vingar dessa gente eu tô aqui pra me vingar dessa gente Eu tô aqui na presidência Fala-se sobre o presente, certo? Ele não tá falando do passado, ele tá falando Eu tô aqui na presidência, aqui na entrevista Pra ferrar essa gente, beleza Só pra deixar claro, todo mundo viu Todo mundo ouviu, não tem como voltar atrás disso E aí, a notícia de hoje, como eu noticiei aqui no canal PF prende nove pessoas em operação que investiga suspeitos de Planejar morte de Moro e outros agentes públicos como eu mostrei, não tem uma única menção nessa notícia ao Lula. Nada. Vamos fingir que não aconteceu. E aí o que, que faz? Todo o coletivo é invocado para tentar defender o um indefensável. Só que isso saiu pela culatra. Porque nenhum indivíduo é burro o suficiente para acreditar nisso, cara. Pelo amor de Deus. Começou com o Flávio Dino. Flávio Dino repudia a ligação entre ataque de Lula e plano do PCC para matar Moro. É? Sério? Vamos ouvir isso aqui. Não é possível. Não é possível. E por isso finalizo essa declaração dizendo que é vil. Ah, é vil. Nós somos vil. Olha, tentam matar o cara, torturar a família dele e o próprio Dilma dizendo que vai fuder o Moro, mas nós somos os vil. Claro, porque ele precisa defender o indefensável. Ele tá aí para isso. Ele tá com esse terno de 10 mil reais para isso, tropa só para isso. Dizendo que ela é leviana. Ah. Dizendo que é descabida. Totalmente descabida, não faz nenhum sentido. Olha, olha, porque se você precisa chamar de vil, descabida e leviana, é porque você tá precisando que as pessoas acreditem nisso. Qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Ah, não tem nada a ver com a política, não, não, não é como se tivesse Eduardo Campos morrido, não é como se tivesse ministro da STF morrido, e jornalista morrido, mas enfim. Né? Eu fico realmente espantado. Espantado, olha, olha como eles mentem, cara, mas eles mentem muito mal. Eu fico espantado, que diria... Não, Dilma, não. Com o nível de mal caratismo. Ah, nós somos mau -caráter. De quem tenta politizar uma investigação séria. Ah, a gente está politizando isso. Tá bom, tá bom. Investigação uhum. essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Ah, pelo menos ele admite que é oposição, né? E aí todos os sites de esquerda que receberam milhões do PT continuam recebendo mais ainda agora, que nunca terão empresas de fake news checando, elas deixaram de existir. Olha o que eles escrevem. PF faz operação e desbarata a quadrilha. Moro se vitimiza, mas é Lula quem lhe garante segurança. O Moro está se vitimizando. Ontem o Lula estava lá para ferrar o Moro, para foder o Moro. Mas hoje ele está aqui garantindo a segurança dele. Oh, really? Isso é investigação, só para deixar claro. Começou no ano passado, muito antes do Dino visitar a Maré. Beleza? Então agora ele é uma vítima, ele se vitimiza, tadinho. Meu Deus do céu. Uau, wow notícias. Aquele Leonardo saca né? Se tentando, como eu disse, é um imbecil já, mas volto a repetir. Timing de frase infeliz de Lula sobre Moro esquenta teorias da conspiração. Agora somos conspiracionistas, tropa. É isso, viu? Conspiracionista, mau caráter, tudo porque a gente tá vendo, óbvio. O óbvio, essa petista escreveu assim. Lula deu mole para os adversários com fala de ontem sobre Moro. Vão explorar a descoberta de plano para matar o senador numa narrativa perversa e falsa, que, no entanto, vai render nas redes. Não precisava. Ah, é perversa. Ah, nós somos perversos. Lá, os menininhos queriam matar o Moro e torturar a família dele, crianças, a mulher dele. Eles são do bem. Nós que somos perversos, que um dia antes... Não tem como, cara. Não tem como. Esse coletivismo burro aí perdeu as estribeiras. Perderam completamente as estribeiras. E aí vai o garotinho que vai lá, visita vários países do mundo inteiro, bancado tudo pelo governo do PT, certo? Vai lá na Unesco, dizendo o seguinte. A ideia de que Lula falou essa semana só vou ficar bem quando fuder o Moro é falsa. A ideia de que Lula falou essa semana, só vou ficar bem quando o poder muro é falso. Vocês acabaram de ver o vídeo aqui. Como que isso pode ser falso? As manchetes da extrema-direita mentem. Ah, nós somos a extrema-direita. Lula disse que era isso que ele sentia quando estava preso. Não, Felipe Neto. Ele disse, eu estou aqui na entrevista, na presidência... Qual que, é o objeto, qual que é o sujeito de estou aqui? Aqui é onde? Você está maluco, cara? Olha o nível da ginástica mental. Certo? Eles estão caindo pelas próprias palavras. A esquerda vai cair porque o mal não se sustenta. Ele diz isso sobre o passado, mas não sobre o presente. Ah, uh, what? What? Olha o nível. Olha o nível. Aqui o blog do Nobla sempre atacando o Bolsonaro a todos os custos e provocando a direita para conseguir visualizações, esse plano do PCC contra autoridades só comprova a falência das políticas de segurança. São criminosos que a direita criou ao lotar presídios, então a culpa é do próprio Bolsonaro. É isso, não foi o Lula, não foi o diálogo, diálogo cabuloso do PT com o, e o Lula com o PCC, não, foi o Bolsonaro, é isso quem é que vai acreditar nessa merda a ah, não ser pessoas que já venderam a alma, já perderam toda a base moral e não se importam com mais nada alguém tem que falar pra eles acordar eles a realidade que o povo não compra isso, só que sabe que eu tenho medo, que é mais uma coisa que vão taxar de fake news e calar todo mundo que falou sobre isso Imagina se eles tivessem poder pela, das redes sociais agora. Já estava todo mundo censurado. Nosso canal estava deletado. Ninguém nem poderia ficar sabendo o que aconteceu. Então, esse momento é muito importante. Porque mostra rachadura no esquema da esquerda. Certo? Eu quero saber a opinião de vocês. Participe da nossa oitava rifa e concorra a mil reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.